de agosto de 2022. Nessa noite especial que marca a reabertura do Centro de Convenções da UFSM, a TV Campus acompanha o Concerto Gala Lírica, apresentado pela Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Hoje, artistas e públicos se reencontram para apreciar um repertório diversificado repleto de obras consagradas. Tita Sartor, maestro e coordenador da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Boa noite, Tita. Conta um pouco para gente como é para vocês poder voltar aqui para os palcos do Centro de Convenções, que também é parte da casa de vocês, né? Isso. A nossa orquestra tem uma sala, sala orquestra aqui dentro do Centro de Convenções. Então a gente está aqui no, no nosso teatro para nós é maravilhoso poder realizar também este concerto que vai ser inesquecível. E por que esse concerto Gala Lírica? Explica um pouco para gente por que vocês escolheram esse formato para o dia de hoje. É, normalmente chama Cortina Lírica, que é um concerto que, em que são colocadas, são apresentadas várias canções e áreas de óperas conhecidas. E o Gala porque é a reabertura do teatro, então não é não é a vestimenta que vai se usar nesse concerto, mas a Gala porque nós estamos reabrindo novamente essa casa para para todos aqui em Santa Maria. Com a construção do Centro de Convenções da UFSM, que em 2022 completou cinco anos, espetáculos como esses poderão se tornar cada vez mais comuns em nossa cidade. Eu estou aqui com o pró-reitor de extensão da UFSM, professor Flávio Ferreira. Professor, de que forma a UFSM contribui para a parte cultural da cidade em espaços como esse aqui no Centro de Convenções, né, nas atividades que ela propõe aqui dentro? Tudo bem, nós somos uma Universidade Pública. Como Universidade Pública, nós temos um compromisso assumido com a sociedade em diversas frentes. Na de hoje, em especial, a gente está falando sobre cultura, sobre arte e nós, quanto Universidades Públicas, a gente disponibiliza, oferta para a comunidade uma programação cultural para sua fruição. Hoje é uma grande satisfação poder fazer essa reabertura do nosso Centro de Convenções, o maior teatro, dá para se dizer, do interior do estado do Rio Grande do Sul, um concerto belíssimo, promovido pela nossa Orquestra Sinfônica. Então, veja só, a nossa universidade, no seu compromisso assumido, ela mantém equipamentos culturais como esse, Centro de Convenções, que nós estamos, mas também subsidia o trabalho de músicos para que a nossa Orquestra Sinfônica possa é, democratizar o acesso à sua programação, né, nos seus concertos da temporada. É um momento ímpar esse e está no nosso papel, é, que é um direito constitucional, inclusive, de cada cidadão e cidadã brasileiro, o acesso à cultura e à arte. E a nossa universidade contribui para isso. E o maestro convidado dessa noite para reger a orquestra, Cláudio Ribeiro, que já, ele que já comandou a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, está aqui conosco. Olá, Cláudio. Conta para gente, como é que é poder subir ao palco aqui do Centro de Convenções da UFSM? Olha, sempre é um momento de bastante emoção, de entusiasmo, sobretudo, porque e, um centro de convenções dessas proporções que a Universidade Federal de Santa Maria tem, são poucas universidades na, na, na América Latina que tem. E, e, olha, no mundo, um centro de convenções desse nível também é difícil de encontrar. Então, essa reabertura significa muito para a sociedade santamariense, para o Estado do Rio Grande do Sul, para o Brasil e para a cultura da América Latina. E, Maestro, vocês vão trazer um repertório com grandes nomes aí do repertório lírico universal, né? como Mozart, Rossini, Puccini. Como é que foi aí essa escolha desse programa? Então, essa escolha foi a partir da, do elenco que a gente tinha, né, das, das, das cantores e dos cantores dos né, cantores. Reunimos a partir do que eles conheciam, seus repertórios, tal, etc. E, em conjunto né, com o maestro Tita, que é o diretor artístico da orquestra, comigo, a gente chegou a um, a um, a um conjunto de, de obras que a gente achou que eram expressivas tanto para as vozes deles, Quanto também para o grande público, né? Fizemos um, um popurri assim muito bacana e eu acho que o público vai gostar muito. <SILENCIO> I'm gonna the convidados para fazer dessa noite um momento inesquecível e a Fernanda Fiorenza é uma delas. Ela é cantora, compositora, professora de técnica vocal e egressa aqui da UFSM. Boa noite, Fernanda. Qual, qual é a expectativa para subir a esse palco nessa noite tão esperada por todos? Olha, Primeiramente, é uma honra eu estar aqui, presente diante de tantas pessoas, né? Uh, na verdade, esse é um momento para mim também único, porque eu também estou retornando aos palcos, né? Então, eu vejo isso como uma oportunidade, de, digamos assim, para o meu retorno, né? E também eu, assim, vejo isso como uma oportunidade muito grande de manter e ser cultivado, né? Esse ambiente, essa é, esse envolvimento entre o público e a música erudita. agora eu estou aqui com a Débora de Freitas e o Jeff Aragão, que são alunos da universidade e estão na sua primeira apresentação aqui com a orquestra. Jeff, qual que é a expectativa para essa noite de subir ao palco do Centro de Convenções? A expectativa é alta, né? Começando porque é a nossa primeira vez apresentando com a orquestra, somos alunos do curso, então é algo muito novo para a gente. E o coração fica mil, assim, mas ao mesmo tempo é uma emoção muito grande e uma honra participar de algo tão grande que é a reinauguração daquele espaço, né, que ficou muito tempo fechado. E é, só, é, é muita emoção, assim, o que, o que dá para resumir é emoção pura. É. Tá certo, obrigada, Jeff. E você, Débora, uh, qual a expectativa dessa noite? Qual é a sensação de estar aqui? A sensação de estar aqui é incrível, vai ser a primeira noite que a gente vai poder performar, eu junto com o meu colega Jeff, e eu acho que vai ser demais assim, a orquestra também, participar com eles é uma coisa incrível para mim pela primeira vez, então acredito que vai ser algo maravilhoso. 嗯 Andrai far falogna amoroso Notte e giorno d'intorno girando Delle belle turbando e riposto Narcisetto a d'amor Delle belle turbando e riposto Narcisetto a d'amor Non più avrai questi bei penachini Quel cappello leggero e galante, Quella chioma, quell'aria brillante, Quel vermilio dondesco color, Quel vermilio dondesco color, Non piovrai, quel penachini, Quel cappello, Quella chioma, quell'aria brillante. Não piandrai farfalondia amoroso. Notti giorno, di torno girando. Delle belle e riposo. Narciso adocinou d'amor. Delle belle e riposo. Narciso adocinou d'amor. Fragueriere bo farfaco. Gran mustacchi stretto saco. Chioplin spalla, tiaba fianco, colo dritto, muso franco, um gran casco, um gran turbante, muito louro, pouco contante, pouco contante, pouco contante. Ed invece, del fangango, una marcha bela em fango, Per e per valloni, Con le neve, Al concerto de tromboni, De bombarde e de canoni, Che le vale in tutti i tuoni All'orecchio fonte scior, Non ti avrai I penachini Non ti ouvrai, Quel cappello Non ti ouvrai, Quella chioma Non ti avrai que brilhante. Não piondrai far falogne amoroso, notti, giorno, dintorno, girando. Nelle belle torvando riposo, riposto, l'artisetto ad d'amor. delle belle torvando riposo, riposto, l'artisetto ad d'amor. Quero vir à la vitória, à la glória militar. Quero vir à la vitória, à glória militar, à glória militar, à glória militar. convidada dessa noite é Yasmini Vargas, que veio de Porto Alegre para essa noite especial. Ela que é uma cantora que já interpretou diversos papéis em obras consagradas das óperas. Olá Yasmini, é um prazer de receber aqui. Conta um pouco pra gente como é essa paixão pela música, o que te move nessa área? Boa noite, Carolina. É um prazer estar aqui com vocês no palco do FSM, podendo estar aqui com vocês compartilhando ópera, compartilhando música, compartilhando arte aqui de uma maneira democrática, enchendo a casa. É um prazer estar aqui com vocês. E o que me move é isso aqui. E a gente está vendo aqui atrás esse público todo sedento, ávido por arte. Todas as vezes que a gente oferece esse acesso ao público, o público sempre nos brinda, sempre com muito calor, com muita alegria. E é isso que, no fundo, acaba movendo o artista. É a gente poder emocionar o público, tocar o público com a nossa arte. E o que o público vai poder encontrar aí nessa noite? Olha, Carolina, muita coisa. A gente tem, durante toda a nossa noite, durante toda a programação, a gente vai ter muito Mozart, grande compositor. Nós temos Verdi, nós temos Puccini, a gente tem Madame Butterfly aqui, a gente tem Barbeiro de Sevilha, né? a gente tem essas grandes áreas, dessas grandes óperas, justamente para poder oferecer para o público um vislumbre das coisas que a gente pretende contar aqui no futuro. Né? A gente poder trazer ópera para cá, trazer grandes títulos para cá e poder usar esse espaço, né? trazer o público para cá e comungar com esse, esse nosso público daqui do centro do Estado, da arte que a gente faz. と引き Mais um convidado especial aqui com a gente, ele que veio lá de Pelotas para esse grande concerto aqui no Centro de Convenções. João Ferreira Filho é tenor lírico, cantor profissional e professor de canto. E ele já trilha esse caminho há algum tempo. Olá, João. Conta pra gente um pouco como é essa paixão pela música por essa área. Bom, cantar para mim é a minha vida, né? Desde que eu me conheço por gente e... Uh... Já tive outras profissões, já cursei outra faculdade, optei pelo canto porque realmente tudo falou mais alto. né? E estar aqui essa noite, para mim uma retomada pós-pandemia né? com, com orquestra, né? pela primeira vez com orquestra pós-pandemia, está sendo muito gratificante e uma coroação desse trabalho que eu venho fazendo ao longo de mais de 20 anos dentro, dentro do canto, seja canto lírico ou canto popular, né? e receber esse convite me alegrou muito. E o que vocês vão trazer para o público aí essa noite? O que, que tu acha que vale destacar? É, hoje é a noite dos grandes clássicos da ópera e da música erudita, em especial da ópera. né? Então vamos ter compositores como Rossini, eh, Verdi, eh, Puccini, Mozart. Então os grandes clássicos, os grandes expoentes da ópera italiana, essa noite eu vou estar participando principalmente do bloco de Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Né, fazendo áreas, duetos, quartetos, e para mim vai ser muito, muito legal, muito empolgante. <música> E pensiero, sempre amabile, in riso, e La donne copie, a pensier. I chi a lei sa fida, chi le confida. not a Christian, I'm not a Christian, I'm not a pieno, I'm not seno, dolì I'm La a Christian, qua not a Christian, I'm not a e pensar <laughs> Mais um convidado dessa noite aqui comigo, Alex Barbosa, que é solista convidado. Olá, Alex. Como é que estão tá as expectativas para essa noite subir nesse palco do Centro de Convenções da UFSM? Olha, as expectativas são as melhores possíveis, né? É, esse convite feito pela Universidade, através do maestro Cláudio Ribeiro, é, para a gente foi assim é, como um presente, né? Estar aqui essa noite para abrilhantar esse evento, né? Esse evento bonito. Tá certo. E o que você destaca aí que o público vai acompanhar de, de principal nesse nesse evento aí essa noite? Olha, é, são as áreas de ópera, as peças, né? as, a, as áreas cantadas pelos solistas, tanto nós convidados quanto os alunos que aqui estão também fazendo o seu debi, né? fazendo a, a sua apresentação é, em nome da universidade, né? E as surpresas que terão. A gente tem algumas surpresas aí e espero que o pessoal possa é, apreciar depois, né? tem algumas surpresinhas que a gente vai a gente vai dar aí. E aqui comigo mais um convidado dessa noite, Roberto Oliveira, professor de canto da UFSM. Olá professor Olá, Roberto, conta pra gente como é que é poder dividir esse palco com tantas vozes talentosas nessa noite. Poxa, é maravilhoso, é assim um ápice né, da, do canto lírico, essa divisão com vozes tão maravilhosas como nós vamos ter a oportunidade de assistir agora à noite. Oh, my God. Música boa, conhecemos artistas talentosos e nos emocionamos. É assim que chegamos ao fim de uma noite especial aqui no Centro de Convenções da UFSM. Obrigada pela companhia no concerto Gala Lírica e até a próxima. Ah.